Eu jurei que esse ano ia ser diferente Que eu ia me calar e bola pra frente Mas eu vejo a injustiça bem na minha frente E mesmo sem voz vou mostrar pra nossa gente Que a verdade está surgindo novamente Os alquimistas estão andando para frente Trazendo as forças dos antigos poetas da mente Buscando voz e evolução plantando a sua semente De 64 a 2020, muitos anos se passaram Mas nosso relógio está parado, travamos no passado Eu vou denunciar e trazer à tona que vocês têm apagado Não estou ameaçando, apenas considere o um recado Caminhando e cantando uma revolução Revoluímos ou só Regressão de um lado e do outro, um povo dividido para quem é melhor o um país ainda fundido. Lá, lá, lá. guerra em prol dos seus ideais Ainda fazemos como os nossos pais Elegemos aqueles que nada nos fornecem Outro tiro no pé da nação que nos Cresce. vem, vamos embora. Esperar pra não sofrer. Quem sabe o agora já sabido anoitecer. Vem. Quem sabe o agora já sabido anoitecer Na escola, nas ruas, onde estão se escondendo Que nada estão aprendendo Prendendo os nossos sonhos Numa gaiola fechada Em teus seios liberdade Chora nossa pátria amada Lá, lá, lá Vencerão suas lindas flores no jardim de esperança. Morremos com nossas dores. São anos de luta em prol de mudança. Mas nunca teremos chances com nossas penas e danças. sabe o agora já sabia